Logo vem. A esperança pressupõe a espera. Logo vem o rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lado. Essa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem o Senhor O choro torna sem -se louvor Todo olho vem Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha fé não vê Cristo morto mais que ressurgir Pai, decorar com o alto mar, justos são os teus caminhos, para. Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra, o acordam se dormem, no Senhor, o choro torna sem -se louvor, e todo olho vê. Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte a luz que vem toda a terra. sem louvor todo olho vê vê o cordeiro de Deus que em teu santo trono veja tudo se fez novo mas a céus e abre no horizonte a luz que este toda a terra é o rei, acorda os que dormem no Senhor, o choro torna-se no voo e todo o olho vê.